Foi na sala Bandeirantes do Palácio do Governo do Estado de São Paulo que aconteceu o lançamento da plataforma virtual chamada Vitrine do Artesão Paulista. Presencialmente poucos convidados, mas no telão muitos artesãos acompanham a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, conduzir a reunião ao lado de Vinícius Lumertes, secretário de Turismo, e Tirso Meirelles, presidente do Sebrae São Paulo. Eu gostaria aqui de falar sobre o Nós temos hoje no estado de São Paulo mais de 98 mil artesãs e artesãos que foram muito impactados pela pandemia. Artesãos que estavam acostumados a ter seus produtos disponibilizados em feiras, em eventos, no momento de pandemia, sofreram diretamente os seus impactos econômicos. Por isso, a plataforma vem para apoiar... Esses artesãos e artesãs a ter um acesso direto a seus clientes, com uma plataforma que conta também com apoio de curadoria, acesso a crédito e todo o trabalho em parceria com o SEBRAE. Com o Empreenda Rápido, é uma união entre as duas partes. Primeiro, dá acesso à visibilidade desses produtos e depois toda a plataforma de apoio a esses empreendedores para que eles possam não somente vender seus produtos, mas ter uma boa gestão dos seus negócios. O artesanato é mais uma categoria que sentiu na pele os efeitos da pandemia. Nesse momento, toda ajuda é bem-vinda, principalmente do setor do turismo e, claro, do Sebrae. Esse trabalho, ele vem trazer a, a conjunção do trabalho entre o turismo, a gastronomia e o artesanato. Esse é o papel do SEBRAE, fazendo a interligação com o Estado para fazer o desenvolvimento do, do emprego e da renda. O artesanato é aquele que faz as suas inovações. Vamos trazer empreendimentos para eles, para que eles possam fazer o um empreenda rápido, para que eles possam fazer a gestão do seu negócio, ter a visão do comportamento hoje do, do cliente deles, Hoje, praticamente todos estão vendendo online e foi de desenvolvida uma plataforma vitrine do artesanato paulista para que pudesse ajudá-los a vender mais rapidamente. E o Sebrae está junto para que possamos ajudar a sustentar esse processo para que eles possam ter renda e manter as suas atividades que é tão importante para a cultura brasileira. Quer conhecer a plataforma? Digite www.artesanatopaulista.com.br .com.br